Eu passo a palavra agora ao deputado distrital Fábio Félix, que é presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara Legislativa. E, após, então, o senhor Adival será o próximo a fazer uso da palavra. Deputado Fábio Félix. Obrigado, presidente deputado Helder Salomão, pela oportunidade, pelo convite para estar na reunião aqui com vocês hoje. É, queria agradecer também aí a deputada Érica Kokai, que tem sido uma parceira aí na luta em defesa dos direitos humanos aqui no DF e a todos os demais presentes nessa reunião aí remota, mais uma das nossas reuniões de trabalho. É, hoje eu estou presidente da Comissão de Direitos Humanos, aqui da Câmara Legislativa do Distrito Federal, e a gente tem feito um pouco do nosso trabalho, que é fiscalizar nessa área, que é parte da atribuição do mandato parlamentar. A Comissão de Direitos Humanos, assim que a gente começou o processo de isolamento da Covid-19, a gente abriu um canal de diálogo com a população online, um WhatsApp da comissão para que as pessoas fizessem as denúncias sobre a situação que a gente está vivendo hoje. Nós recebemos aí mais de 1.600 denúncias, de forma mais geral, sobre muitos temas diferentes, né? Vocês devem saber sobre IPIs, outras áreas também não relacionadas ao tema prisional. E pelo menos aí entre 200 e 300 contatos relacionados ao tema prisional, parte deles virou denúncia formal, foi formalizado na Comissão de Direitos Humanos e a gente enviou aí aos órgãos, né? Então, tanto o doutor Adival deve ter recebido muitos ofícios nossos, quanto também a, a várias execuções penais, como outros órgãos, né, que, que também compõem esse processo do sistema prisional. Então, fazendo um pouco da nossa atribuição. Além disso, a gente estabeleceu um canal direto de diálogo, assim como a deputada Erika Kokai, com é, as famílias dos apenantes. E existe um momento de muita agonia das familiares e dos familiares. Tanto é, presidente Helder, que eles já saíram, as familiares já saíram duas vezes na rua, mesmo contra as recomendações, fazendo um ato pelas dificuldades que elas têm tido de informação. Então existe hoje uma, uma dificuldade que eu acho que talvez seja uma das mais graves, que é a, explicação, é a explicação e a informação sobre a situação. Isso gera uma agonia, isso é uma violação de direitos humanos em si, que nós precisamos refletir sobre ela e buscar soluções urgentes para ela. Porque muitas das ações que são cobradas pelas familiares e pelos familiares, já estão sendo executados pela gestão e pela própria várias de Execuções Penais. Só que os familiares não têm essa informação, e essa informação é fundamental, a agonia é enorme aqui fora, e a gente tem sido pressionado demais por essa situação, e a gente precisa buscar a solução para isso. Tudo já foi falado aqui sobre as condições estruturais do sistema prisional brasileiro, não preciso falar sobre esse tema, mas a gente sabe que essas condições estruturais muito ruins e muito precárias, elas trazem os resultados que a gente tem hoje, né? A principal recomendação da OMS é não tenha aglomeração, e nossas bombas biológicas no Brasil de aglomeração são os sistemas prisionais. São as unidades prisionais que deveriam ter 8, 10, 15 pessoas, às vezes, numa cela, e tem 50, 60. E aqui não tem um culpado. Existe um problema estrutural que nós precisamos refletir sobre ele e buscar soluções. Mas esse problema agrava muito mais a situação que nós estamos enfrentando hoje com, como a deputada Erika falou, um vírus que tem uma alta contaminação. Então a gente tem muita gente contaminada e nós vamos precisar buscar a solução para isso. Além disso... Eu acho que tem um elemento externo, deputado Eduardo, que é, e os demais aqui, as demais que é a, o preconceito social. Existe um preconceito social enorme com esse segmento da população. Então, vazou na semana passada a reunião do presidente da república, né? E o próprio presidente da república, na reunião, fala vocês querem um estuprador solto? Citando que a, a Covid-19 estaria sendo usada para liberar uma pessoa que cometeu um crime com grave ameaça à pessoa, violência, que não é o caso. Isso nem estava na recomendação do CNJ. Isso não tem sido prática em lugar nenhum. Mas usa-se esse discurso para gerar um gatilho de medo, de pânico social na população e evitar aqui os órgãos que têm a caneta na mão tenham condições de trabalhar com mais liberdade, inclusive para fazer as liberações que são as liberações necessárias, as, as progressões que são progressões, progressões necessárias. Então é, é importante fazer esse registro, né, porque há uma disputa também aí que não é só uma disputa técnica. É, sobre como conduzir o sistema prisional, ou uma disputa técnica de quais decisões judiciais estão sendo tomadas. Há uma disputa política ideológica sobre como se enxerga o sistema prisional. E essa disputa, e essas visões ideológicas, elas pautam também o processo decisório e o processo técnico. Né? A gente sabe que toda, é, no caso das ciências jurídicas, elas são ciências humanas, e elas são a partir de abordagens, de visões de mundo, né? na, na leitura, nas decisões. Então, eu faço esse, é, essa introdução para dizer que a gente tem muitas denúncias a gente encaminhou a parte da proposta da deputada Erika Cocai e do próprio doutor Adival. Eu conversei com o doutor Adival é, há, há, há uns semanas por telefone também sobre a situação, nos colocando à disposição. E a gente designou uma emenda parlamentar de 120 mil reais para a Defensoria Pública do Distrito Federal, para que seja colocado, para ajudar a Defensoria a comprar os seus equipamentos para fazer o atendimento online, é, a defesa técnica online. Eles solicitaram essa, essa emenda para nós, nós designamos a emenda parlamentar, o GDF deve trabalhar essa emenda agora do ponto de vista orçamentário, são 120 mil reais para a compra dos, dos equipamentos necessários para garantir. E a Defensoria diz que poderia disponibilizar também esse material, caso necessário, para que, que viabilize a visita é, online também, né, caso isso seja necessário para a CESIP. Então, deixo essa informação também aqui para vocês. A gente tem recebido uma reclamação quase diariamente na Comissão de Direitos Humanos, indo para as coisas mais pontuais agora, que são relacionadas ao fluxo de entrada da Cobal e do dinheiro. Então, houve uma decisão judicial recente que autorizou a entrada da Cobal e do dinheiro. A Cobal é essa alimentação, todo mundo que sabe, né? essa alimentação é suplementar. E existe uma reclamação do fluxo de entrada. Então, muita gente tem dito que não está chegando lá, não sabe quando está chegando, é, que existem, eles ouvem informações de que não está chegando e que alguém que saiu disse que não, não chegou a Cobal, que foi enviada cinco dias antes, ou dinheiro que não, que não foi enviado. Então, eu estou falando relato, né? É um relato que tem chegado para a gente em relação a esse, a esse tema que eu acho que é importante que também se leve em consideração. A gente recebeu dezenas de relatos de famílias que o, o, os, os, os internos estavam contaminados e não receberam uma ligação um contato. Então, é, isso é muito importante, doutor Adival, porque as famílias... Fizeram essa reclamação e falaram, oh, já estava uma semana, duas semanas, e aí algum um preso ou um interno é liberado, aí chega depois o áudio dele dizendo que estava num lugar muito superlotado, que tinha outras pessoas contaminadas, sobre a preocupação, e uma, um clima de desespero muito grande nas famílias, e eu acho que por isso essa informação é tão importante para que a verdade possa prevalecer, qual seja ela, e que as informações para as famílias, especialmente para aqueles que estão infectados. Porque a gente sabe que boa parte, 80% das pessoas infectadas não tem sintomas, mas isso gera um desespero enorme. Só que se a pessoa sabe que está com corona num tempo desse onde é um vírus gravíssimo, você não sabe as consequências, então precisa avisar as famílias com urgência. A gente tem recebido muitas denúncias dos servidores, é importante dizer também a falta de equipamentos de proteção individual, a gente sabe que o Estado está se esforçando para comprar, por um lado, tem uma, uma, uma ausência de, de possibilidades no mercado para compra, mas é uma reclamação recorrente, que a deputada Erika Kokai falou, o equipamento de proteção individual, inclusive completo, né que, que possa ser comprado pelo Estado, e a rotina de testagem dos servidores. Isso é muito importante, que os servidores eles tenham a clareza da rotina de testagens porque não é uma testagem só. Não adianta o servidor que foi testado há 45 dias, o servidor tem que ser testado com uma rotina que é o que a gente tem cobrado na saúde também especialmente os que estão mais próximos dessa, é, dessas unidades onde os, os, a gente tem mais infectados. Então, acho que isso é algo importante para a gente levar em consideração nesse processo. A gente tem reclamações de outras violações, especialmente vinculadas à higiene, a acesso a produtos de higiene. Então, a pergunta que nós queremos fazer também em relação a isso, como é que está hoje esse fluxo de entrada de materiais de higiene? E também perguntar para representante aqui da Vale de Execuções Penais, sobre a, o fluxo de designação, a deputada que já citou, da prisão domiciliar humanitária, é, ou prisão humanitária domiciliar, não sei, mas dessa, desse, dessa modalidade, como é que está sendo o fluxo, né, a gente sabe que as, as ações de tutela coletiva da defensoria foram negadas, e que hoje está sendo feito no varejo, né, são os casos onde tem as doenças pré-existentes, e como é que está esse fluxo, esse trabalho da várias execuções, e quantas pessoas desde o início desse trabalho têm sido liberadas, e quais são os critérios também que a VEP tem utilizado, em termos gerais, imagino que tenha um, uma, um, um enquadramento geral, né, tanto de quem pode progredir, quem não pode, até para a gente já passar lá na comissão essa informação também para as famílias, a gente tem muitas respostas da VEP, a gente sempre disponibiliza para as famílias, mostra para eles as respostas, mostra o que eles têm trazido para nós de informação, mas às vezes essa informação ela não é tão compreensível para as famílias e mesmo para nós, ela não é tão compreensível. Então, a gente reforça essas perguntas de qual é o fluxo que tem sido adotado aqui no âmbito do Distrito Federal. E, por último, para concluir mesmo, é, tem uma preocupação muito grande nossa, sim, com é, o caos que pode virar ainda o sistema prisional do Distrito Federal, por essas condições estruturais que nós estamos vivendo, pelo alto índice da contaminação e o crescimento dessa contaminação, e é, isso pode agravar a situação, agravar a situação dos dados do DF, mas agravar a situação de mortes, e eu acho que nós temos que fazer aí uma força-tarefa com todos os setores para que, nesse momento, a preservação da vida venha acima da pena que foi estipulada pelo Estado. É isso. Muito obrigado, presidente.